Desenho serve para todas as idades. E a gente decidiu fazer esse vídeo falando da abrangência deles. Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse, esse é o em cores. Antes de começar o vídeo, a gente já pede aquele like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e apertar o sininho, muito importante, porque com ele você recebe notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? lá? Bom, eu sou sempre a pessoa que assiste assiduamente desenho, né? É, principalmente infantil, né? E assim, gente, quando a gente fala infantil, a gente não está falando de uma forma pejorativa, assim. É o público principalmente focado em crianças. E é importante. Eu gosto de desenho infantil por isso. Eu gosto de ver o que, que eles estão passando, o que, que as crianças estão assistindo. E eu gosto de ver como você conversa sobre certos assuntos com criança. É ajuda bastante quando os desenhos foram Sim, <risos> E eu acho que fica bacana porque a gente consegue ver como é que essa geração está sendo formada. A gente que tá falando muito sobre responsabilidade no discurso, no que você fala, a forma que você trata outras pessoas, é meio que bom ver como é que a próxima geração tá sendo ensinada isso, né? Então, tem muito bons exemplos de trabalhos incríveis para as crianças. Netflix é um bom exemplo para esse tipo de animação. A Amazon Video também tá lançando suas próprias animações, são incríveis. Cartoon Network sempre foi um sempre grande reizinho. nome, reizinho. E eu acho que quando você vê todas essas grandes empresas que trabalham com isso, que trabalham com infância, você vê toda uma narrativa que foi construída ao longo dos anos. E ela está mudando. Isso é muito bom. A gente tem essa parte assim da narrativa para crianças que está mudando, está se adaptando a novos formatos, a novas demandas que as crianças de uma geração totalmente tecnológica têm, né? Tem outros debates, tem outros tipos de realidades que a gente tem que admitir, né, nós somos adultos, já passamos essa fase, não estamos mais vivendo isso, e não é tudo sobre a gente. E a mágica pra criança é muito diferente do que ela é pra gente, então a gente tem que respeitar isso. Principalmente quando a gente vê uma coisa que não é feita pra gente, é feita pra eles. A gente tem várias produções, vários exemplos de desenhos pra adultos que fazem um trabalho ótimo, e eu sou fã de um, especificamente, que é BoJack Horseman, da Netflix, que tem um trabalho de saúde mental Olha não absurdo. Não exatamente tentar ser um psicólogo, não tenta ser uma animação de alta ajuda. Ela mostra problemas reais, assim. Claro que tem algumas coisas de famosos de Hollywood, tem algum glamour. Mas tem muito problema ali de depressão, ansiedade, pânico, que só BoJack consegue só. tratar. E BoJack machuca. machuca. Eu acho que a gente tem um consenso aqui em casa de que eu não assisto BoJack, eu não tô, não, não tô bem. E eu nem sempre estou bem. É, o meu consenso é que eu assisto Bojack. Ele assiste mesmo assim, eu acho assim, incrível essa possibilidade, mas eu não consigo. Porque BoJack dói muito. O Jack pega uns pontos que você tem que olhar no espelho e você fala, cara, eu não acredito que eu tô tão com nisso. É, e é bacana o que eu acho de Bow Jack, não só de Bow Jack, mas a gente tem várias outras animações. É que é realmente eu sou um grande fã assim, da série, então é, eu queria tirar um pouquinho do tempo pra falar dela, mas eu acho que quando a gente tá falando de desenhos pra adultos. Porque pra criança, a gente tem aquele lúdico que é pra abrir a imaginação da criança. dar esperança. Abrir o cérebro dela, né? Sim. Porque ela tá numa fase de desenvolvimento. Só que o lúdico pra adulto são pra situações, assim, de correr da realidade. Que tem... Geralmente tem várias viagens. envolvem drogas, assim, ali na, na, na história, no arco. Só que é isso. Faz sentido pra aquela narrativa. Assim, e é ok ter porque a gente tá falando de um desenho para adultos. Sim. E é isso, assim. São personagens adultos. Com situações de adultos. Então, é um desenho, obviamente. Mas é um desenho que faz todo sentido pro contexto dele. E, assim, desenhos para adultos existem. É, a, gente, a gente já falou até de Duke and Birdie, que é uma das que é ótimo, e é uma das criadoras de BoJack, né, ou das, das produtoras, que foi fazer o seu próprio desenho, então assim, tem uma pegada um pouco parecida, mas não é a mesma coisa. É. BoJack é bem mais tempo. Continua uma pegada adulta, tem tópicos, assim, que crianças não recomendavam ver, né, mas é que eu acho que esses dois, assim, são bons exemplos, principalmente, tipo, BoJack. Falando da questão LGBT, questão de sexualidade, é uma das poucas séries que eu vi que fala sobre a sexualidade. Um dos Sim. personagens passa, a vida dele se descobre como sexual e Toda... E é importante pra ele. É importante pra aquela narrativa. Então, se você ainda não deu uma olhada em BoJack, dá uma chance. É pesado e é ok se você não conseguir assistir. Tá tudo bem, a gente vai respeitar, a gente segura a mãozinha. Porque eu deu eu quero você. Virou meio que um vídeo sobre BoJack, gente, é, desculpa. Mas assim, a gente, a gente nunca tinha falado sobre Jack antes e a gente precisava. Porque Jack realmente mexeu muito com a nossa casa. Uhum. A gente, às vezes, sentava pra assistir e a gente via como aquilo deixava a gente meio balançado. Mas eu acho que era importante a gente assistir, Sim. né? É, mas a gente quer saber de vocês, gente. A gente falou um pouquinho de projeto, mas deu outros exemplos de desenhos para adultos e para crianças também que vocês acham que estão fazendo um bom trabalho ultimamente. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.